O que nós realizamos é consequência de todos os valores que nós temos dentro de nós. A nossa forma de ser influencia nos nossos resultados financeiros. Eu considero e gostaria de transmitir para vocês que antes de fazer, o que nós realizamos é consequência de todos os valores que nós temos dentro de nós. Nossa forma de pensar, nosso estilo de vida, a nossa forma de ser influencia em como nós realizamos as coisas. E o que nós fazemos influencia nos nossos resultados, e nos nossos, principalmente nos nossos resultados financeiros. E eu me lembro muito bem quando eu comecei a minha carreira, quando eu tive aí o meu primeiro emprego, eu tive, obviamente, ali um mentor, eu tive um diretor, uma pessoa muito importante na minha história, uma pessoa que marcou os meus primeiros passos. E foi muito interessante que logo assim que eu cheguei naquela empresa, que eu cheguei naquela empresa, assisti a reuniões, assisti a algumas palestras, e eu comecei a me chocar um pouco com a minha, a minha própria referência. Eu comecei a ouvir conceitos de sucesso, referências de sucesso, uma linguagem que eu não estava acostumada, um nível de autoconfiança que eu não estava acostumado. Eu sempre fui bom aluno. Então, a referência de sucesso para mim é quem tirava nota boa. Ou seja, eu fui treinado para fazer prova e tirar nota boa. Não é como a maioria das pessoas dentro do nosso sistema educacional. Não apenas no Brasil, isso em vários países. E eu comecei a me deparar que aquilo que eu me achava muito inteligente e muito bem sucedida não era lá essas coisas. Que existiam pessoas realizando muito mais do que eu. Existiam pessoas muito mais confiantes do que eu. Pessoas muito mais seguras, muito mais profissionais com muito mais know-how do que eu tinha, a começar de uma mentalidade, de uma postura diferenciada. E eu comecei a perceber aquilo naquelas reuniões e naquelas palestras. E comecei a rever alguns valores que eu tinha. Isso eu considero muito importante. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Imagine que você tem um terreno. Você, nesse terreno, você quer construir um prédio. Esse prédio representa a sua família, é, sua carreira, os bens que você quer conquistar. A história que você quer escrever representa a construção desse prédio, desse terreno. Todo mundo tem um terreno e todo mundo, eu pressuponho, que quer construir um empreendimento bonito dentro desse terreno. Agora, antes de mais nada, para você construir nesse terreno, não é possível você construir em cima de ruínas, não é possível você construir em cima de entulhos, não é possível você construir em cima de lixo. A primeira coisa que você tem que fazer num terreno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 só anda para frente. Tempo que passou é tempo que ficou para trás. Por isso, a gente não pode perder tempo e tem que utilizar esse tempo com criatividade. Eu poderia aqui falar de, pelo menos, mais dez exemplos que eu chamaria de sofismas, mentiras que estão por aí rondando pela sociedade, que sujam o seu terreno, que criam uma mentalidade pequena, às vezes medíocre, às vezes covarde, e que impede de você construir um prédio lindo em cima desse terreno. Eu quero finalizar te dando um trabalho de casa. Queria que você pensasse um pouco, que você refletisse um pouco mais, fizesse uma investigação aí nos seus pensamentos, é, nos conceitos que você é, aprendeu na escola ou até na sua, na sua própria família. Que conceitos poderiam ser conceitos que estão sendo ruínas e entulhos no seu terreno que, pod, que podem, inclusive, impedir de você construir um prédio lindo sobre esse terreno? Pensa, pensa nisso. Que outros conceitos mais? Tipo... Mas vale um pássaro na mão do que dois voando? Melhor pingar do que secar? Pau que nasce torto, morre torto e por aí vai. Pensa um pouquinho mais, reflete, faz uma ali.